Tempo de, de, de, de, de intervenção, que é para as comunidades primeiro terem uh, apropriado essa metodologia com base nisso, depois irem fazendo por si só, com o um mínimo de intervenção nossa. E isso muitas das vezes não coincide com aquilo que é, que é que nós trazemos como programa e que achamos que é importante, que é ver as pessoas já participarem nos processos de governação. Um o mais importante, na UE, é pensarmos que estamos a fazer um trabalho que é importante para as pessoas. O mais importante é ver o que, é que para as pessoas é interessante. You really need to work very hard with local partners to continue to support those processes and at the same time you need to work with policymakers to protect and even expand the space for civil society to participate in the, in the discussions about how to best to deliver services. Ter medo de, de, de, de exigir, porque não conhecem os direitos Eles sabem que se eu for a reivindicar, também posso ter problemas. Mas sabendo que que reivindicando estão dentro dos seus direitos. esse é uma questão também muito importante. A capacitação também do, de, tanto das, das OSCs, da nossa própria comunidade. E nós sentimos que, não porque em algum momento eles não têm um bocadinho de conhecimento, mas falta também uma maturidade. E com este apoio, sentindo que existem algumas organizações que dão mão, fortalecem elas, elas também podem, podem continuar engajadas neste processo de desenvolvimento do nosso país. Desses três anos e meio de implementação do Programa CEP na Facilidade, trouxe várias aprendizagens. Primeiro, dizer que a Facilidade já implementava uma abordagem similar à do CEP. Mas não era feito como o CEP trouxe a metodologia. Trouxe uma forma diferente. E esta forma diferente de fazer o envolvimento da comunidade na gestão dos serviços públicos, trouxe um valor acrescentado, que é de permitir que o cidadão, que o cidadão por si fale, expresse o seu sentimento em relação a como os serviços na unidade sanitária ou na escola são prestados. O que a facilidade fazia era uma espécie de um inquérito, um inquérito em que a comunidade só dizia que está satisfeita ou não está satisfeita, só fazia a pontuação, mas expressar como é que essa insatisfação é manifestada não era feito. Então, esta forma do CEP, ter trazido uma abordagem que permite que o cidadão fale diretamente com os provedores de serviços e debatem sobre assuntos que lhes preocupam na unidade sanitária com uma grande experiência para facilitar e é, o envolvimento da comunidade na solução dos problemas que lhes preocupam é uma uma grande aprendizagem e com esta experiência a comunidade tem tido muito interesse em participar porque com eles é possível traçar, definir os assuntos e partilhar as responsabilidades. Tools are important element here because just giving people information uh, and saying that this this is what services are, uh, this is your rights, might not be enough for people and for providers to to talk and find solutions, kind of common ground to deal with their problems. So I think finding the right tools that are adequate for for the context is very important a metodologia do CPC, Cartago de Portuação Comunitária. Isso trouxe muitas vantagens porque a metodologia não só serve para este programa, mas pode ser aplicada em muitos outros programas. Mãe, eu acho que para os outros programas que vierem no futuro, era importante verem mais a parte de pessoas marginalizadas. Então é importante que caso haja algum programa interessado que, que, que ao chegarem façam uma pesquisa com quem nós queremos trabalhar, como é que nós vamos trabalhar, como incluir as pessoas. E quando falamos de pessoas estamos a falar de todos nós, as pessoas marginalizadas, todos nós fazemos parte de um só mundo. And of course, you know the assassinar development talk sobre leaving no one behind. And that includes really hearing from everyone, not really hearing from only kind of those that fit the frame.